Uh, a primeira coisa que os pais pensam quando uma criança tem atraso da fala, e a gente recebe isso todos os dias nas nossas clínicas, uh, na unidade de São Caetano, na unidade de Pinheiros, na unidade de Osasco da Nath, todos os dias a gente recebe isso, uh, até em consultas online, enfim. Pais que estavam esperando porque entendiam que era um atraso da fala. Ah, mas é só um atraso da Sim. fala é, e não conseguem enxergar outros sintomas porque todos os outros sintomas são justificáveis de alguma maneira. Qual que é a grande dica para pais que estão observando aí sintomas de atrasos nos seus filhos, de atraso da fala, atraso de linguagem? Como a gente sabe, até para os profissionais que estão assistindo, como que a gente sabe se é um atraso da fala ou se é uma chance de transtorno do espectro autista? Eu acho que assim, a, prima, a dica de ouro é, desculpa, a criança se comunica ou não? Se comunicou de outras formas. Ela. ela aponta? É às, às vezes. Você lembra de um pequenininho que chegou para mim, para observação de terra? Faz uns anos já, Ana, não sei se você vai lembrar desse caso. Um fofo, moreninho, de cabelo enroladinho, lindo, uhum. assim, de três aninhos. Uhum. A gente eu, atendeu juntos? Não, eu primeiro atendi sozinha, porque eles uhum. vieram para uma avaliação de terra. E aí, eu tava atendendo os pais e lá na clínica de Pinheiros uhum. tem a, a, a brinquedoteca ali, okay, a sala ali. do Play, né. E aí, ele ficou lá na sala do Play, eu conversando com os pais, ele ficou um pouquinho com a gente, 5, 10 minutos e logo ele queria ir pra sala do Play pra ficar brincando e tal. <risos> Depois de, sei lá, uma, 50 minutos de conversa com os pais... Ele entrou na sala e ele fez assim, será que eu posso fazer exatamente o que o o que o nosso paciente fez? Ele entrou na sala. Então, ele entrou, ele abriu a porta, ele entrou na sala, ele olhou para o pai e para a mãe que estavam sentados no sofá, ele esperou os pais olharem para ele de volta. Quando o pai, principalmente o pai, olhou para ele de volta, ele fez assim... que ele disse. Uma frase. Cara, uma frase, cara. Uma frase, uhum. com gestos. Dois aninhos, ele não tinha três ainda. E ele explicou para os pais que lá naquela sala tinha um negócio redondo que servia para pular e que era muito legal. Uhum. E ele contou para o pai isso. Ele compartilhou com o pai isso. Sim. E ele não falava nem uma palavra. Esse foi o caso mais uh, clássico, assim, de Sim. transtorno de fala. É. Que... O cara não era menino, não era autista, Tava óbvio. né? E ele, eu disse para os pais: aí, um não, é. Deu seu jeito. Exato, ele deu um jeito de explicar, sim. ele fez gesto, ele fez mímica, ele mostrou, ele apontou. Ele, esperou, ele só faltou muito, desenhar. Né? <risos> ele teve troca de túnel, ele teve. Troca, hum. né? Ele esperou ter essa, essa reciprocidade do outro, né? Total. Sim, sim. E durante a, a, é a entrevista né, com os pais, eu já tinha falado para eles: não, mas. Isso não tá não me tá parecendo descendo. Então, Quando ele fez isso, eu falei: vocês estão entendendo? Ele não tem autismo, né? Uhum. Não é autista. A fala é uma das habilidades que fica muito evidente quando atrasa na criança, e geralmente é quando a criança chega, ela chega com essa que... A família chega com a queixa de que a criança não fala. E uma criança de dois anos que não fala nada metade da vida com atraso e a gente sabe que ela falaria a partir dos, de um ano né? então teria um ano de atraso mas essa, esse atraso é ainda anterior, porque ele não, o atraso não é da fala, mas da, da comunicação de uma forma abrangente e da linguagem especificamente uhum. é, a gente estava comentando que tem crianças que não falam, mas que se comunicam e eu acho que é quando a gente pensa em teia muito importante essa diferença que a criança pode não falar mas ela também não encontra formas compensatórias de se comunicar então é uma criança que não fala mas não usa gestos não faz expressão facial não tenta é uma série né de, de de maneiras que ela poderia usar para compensar essa fala, ou até que são naturais né, da, da, da comunicação, mas que ela também tem uma inabilidade de uso, porque a inabilidade é da comunicação de uma forma ampla e não da fala. Tem muitas crianças que não falam e não necessariamente são autistas, mas elas se comunicam e eu acho, acho que esse é um diferencial importante. Quando a criança não tem um problema de comunicação, ela sempre encontra uma uma forma compensatória de se expressar, porque o cérebro social, o cérebro nasce para se comunicar.